TikTok, que plataforma cheia de polêmicas, né? Muitas pessoas já criticaram o aplicativo e todos os limites para ganhar alguns instantes de fama já foram quebrados. E dessa vez a coisa não é diferente. Vamos falar sobre Zachary Layton, o TikToker que tirou a vida do próprio vizinho para simplesmente ganhar fama com isso. Zachary Layton era um garoto de 18 anos que vivia em Nova Jersey, Estados Unidos, e morava com os avós desde os 16 anos de idade, e assim que ele completou a idade para dirigir, ele conseguiu tirar sua carteira de motorista e também comprar um carro, mais precisamente um Dodge Viper, um carro que vai por mim, é esportivo, faz barulho, é veloz e furiosos, é, é muito barulhento, e com esse carro ele começou a fazer vários e vários vídeos no TikTok, ele simplesmente ficava grande parte dos dias, andando pelo bairro, fazendo muito barulho, enfim, coisa que fez rapidamente os vizinhos começarem a ficar desconfortáveis e reclamar, porque simplesmente eles não tinham um minuto de paz, era muito barulho. Só que Zachary, ele simplesmente não ligava, nossa, tô falando muito simplesmente, né? E a cada vídeo que ele fazia, mais barulho ele fazia também. Chegando num ponto onde vídeos do vizinho reclamando, o próprio Zachary gravava e postava sem o um mínimo de consideração ou respeito. E esses mesmos vídeos dos vizinhos reclamando, sempre viralizaram. E foi aí que ele percebeu que aquilo dava views. E percebendo uma coisa desse tipo, ele ficou cada vez mais incentivado, obcecado a incomodar os seus vizinhos, só que agora de uma forma proposital para em algumas Likes, seguidores, a ganhar fama. E ele realmente fazia isso. Ele saía nas ruas, acelerava muito o carro e torcia para algum vizinho reclamar para gravar. E é agora onde a pior parte da história entra. Na cidade de Vineland, Nova Jersey, Estados Unidos, tudo aconteceu. Zachary incomodou especificamente a Catherine, esposa de um agente penitenciário chamado William Durham. Derham. Não sei como se pronuncia. Com os vídeos barulhentos, desrespeitosos, a Catherine começou a ter várias e várias discussões com o Zachary, para que ele tivesse mais cuidado na hora que ele estivesse dirigindo e que ele tava atrapalhando a vizinhança. E em um desses encontros, dessas mini-brigas, Zachary simplesmente puxou a câmera do celular e começou a gravar a discussão pro TikTok. E mano, esse vídeo bateu mais de 3 milhões de views, e assim ele ficou maluco. Ele postou cada vez mais vídeos irritando a família do agente. E mano... Era óbvio, era muito óbvio que isso ia ter uma consequência. Até porque a família do Durham percebeu que simplesmente uma conversa com Zachary não ia dar certo, ele não estava nem aí. E assim, eles fizeram a coisa certa na situação, eles chamaram a polícia, só que simplesmente não deu certo, porque em 2020 o mundo inteiro estava passando por uma das maiores tragédias da história, que era a pandemia. Então o policial falou que eles não podiam registrar a ocorrência porque os tribunais, eles estavam fechados por conta do lockdown. E aí, onde a gente percebe que quando uma tragédia ela tá para acontecer, simplesmente nada é capaz de evitar. Em 4 de maio de 2020, na estrada onde Zachary estava com seu carro, ele acabou avistando um adolescente. E pra simplesmente colocar medo nesse adolescente, ele começou a gravar e acelerou muito rápido o carro até o adolescente em si. E por quê? Por que ele fez isso? Porque esse adolescente era da família de Durr, e era óbvio que os pais dele não iam deixar isso ficar por isso mesmo, Ia ter uma certa cobrança. Até que mais tarde, quando Zachary estava passando com a sua esposa na rua, a passagem ela foi bloqueada por uma caminhonete do William do pai e da família. E foi aí que mais uma discussão acaba sendo desencadeada e uma bola de neve se formou pra algo horrível acontecer. A Catherine, que era esposa de William, começou a filmar tudo o que estava acontecendo. E isso acabou irritando demais o Zachary. Ele já foi lá, pum, bateu na mão de Catherine e assim ele fez com que a primeira agressão acontecesse e aí já não tinha mais volta Zachary voltou pra casa com a sua namorada a Sarah e ela ao chegar em casa ela já começou a gravar vídeo porque sentiu que poderia ser conteúdo aquilo porque ele viu que a família estava brava indo atrás do Zachary e um tempo depois na frente da casa de Zachary aparecem os dois filhos do Durham de William Durham no caso um de 17 anos e o outro de 22 e eles ficam lá na frente da casa de Zachary esperando com que o Zachary saísse pra eles conversar enfim Sobre a agressão que tinha feito com a mãe dele Um pouquinho de tempo passou E o William e a Katherine chegaram Porque eles queriam realmente conversar sobre isso E foi aí onde as coisas começaram a desmoronar O William ao se aproximar de Zachary O Zachary simplesmente dispara uma arma de choque Uma Taser E os dois começam a brigar muito Mas muito feio Além deles, amigos do Zachary começaram a brigar com os filhos de William Só que um pequeno detalhe chamou muita atenção sobre esse momento Porque enquanto tudo estava acontecendo A Sarah, namorada de Zachary, estava filmando tudo o que estava acontecendo William no meio da briga Preocupado com seus filhos Simplesmente parou de brigar com Zachary E vai tentar ajudar o filho Tipo, para com isso, tá ligado? E assim simplesmente ele dá as costas para o Zachary Só que mal sabia ele Que esse simples ato de parar uma briga Seria fatal para sua própria vida Zachary ao perceber que o William deu as costas Simplesmente deu vários golpes de facas em William O que obviamente fez com que a briga simplesmente parasse Porque foi um choque Tudo aquilo tinha saído do controle Tava bizarro e o Zachary percebeu que o que ele fez foi bizarro. O Zachary depois de perceber que tinha feito besteira Ele liga para a emergência se fazendo de vítima E disse que tinha sangue por todo o local E que ele tinha sido agredido Só que a ambulância chegando lá percebeu que o William não estava bem Ele foi levado ao hospital Só que infelizmente uma das facadas atingiu seu pulmão E isso fez com que ele não conseguisse resistir o próprio Zachary, ele também foi ao hospital por sofrer algumas contusões na cabeça. Só que logo após se recuperar, ele foi preso por um tempo. E enquanto ele tava em julgamento, aguardando o julgamento, ele simplesmente se lembra daquele vídeo que a Sarah teria gravado da briga. E mano, é aqui que a gente percebe que ele não tirou a vida de William por legítima defesa. E sim, porque isso daria fama pra ele. Zachary, ele foi a julgamento. E foi usado como prova e justificação o vídeo. Ele fala que teria gravado porque viu os filhos de William entrando na propriedade. E gravar foi a primeira reação que ele teve. Porque o intuito, tanto da Sarah, quanto do Zachary, era ficar famoso na internet com aquela oportunidade. Porque ele já tinha viralizado vídeos de outras brigas com os vizinhos. E sim, mesmo em um momento daquele, na pior briga do mundo, só parecia que o que mais ia importar era a fama que ele ia conseguir nessa situação. E guardem essa informação informação porque de fato ele conseguiu. Zachary ele foi julgado e preso por homicídio culposo quando não há intenção de matar, porque os advogados dele alegaram que ele teria apenas tentado se defender das agressões de William, coisa que é estranho né, porque o Zachary simplesmente golpeou William pelas costas enquanto ele tava desprevenido, então é muito estranho ter sido homicídio culposo, realmente. Os advogados da família Durham, de William no caso, tentaram apelar para homicídio doloso quando há a intenção de matar. Eles até tentaram usar o vídeo que a Sarah gravou, falaram que eles queriam também usar como prova. Só que o juiz simplesmente negou o pedido e uma das maiores injustiças foi feita, porque até hoje a família de William é tratada como criminosa, sendo que eles teriam sido as vítimas, sabe? A Catherine e seus dois filhos foram acusados de invasão criminal e agressão. Mas o Zachary foi o primeiro agressor. E mesmo depois disso tudo, Zachary ele se meteu em outra confusão de trânsito, onde ele sacou uma arma para as pessoas, foi preso, só que foi solto, daí pagou fiança. E mesmo após várias e várias acusações, várias coisas que ele fez, simplesmente até hoje o Zachary não para de se gabar por ter tirado a vida de William. Chegando num ponto tão bizarro que de fato ele ganhou a fama. Ele é conhecido como matador de policiais. E até se beneficiar desse apelido, ele se beneficiou porque ele botava medo em outros policiais para não cooperarem com as investigações relacionadas a William ou então em casos que ele se meteu ou seja, até hoje Zachary ele tá solto, até hoje ele só foi preso por momentos rápidos mas nada realmente foi feito e o pior, o Zachary continua ganhando cada vez mais fama em cima da vida de um simples pai de família que infelizmente em um ato de proteger seus filhos e sua esposa perdeu sua vida atacado pelas costas <risos> E é basicamente esse o caso de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, e eu não sou mais um canal de opinião. Eu quero deixar isso claro. A gente tá em mudança, e essa mudança ela já tá acontecendo. E eu não sou um canal de casos criminais. Até porque o meu canal de casos criminais é esse aqui, ó. Tá aparecendo exatamente aqui. Hoje, eu só quero ser um canal de casos, e falar sobre casos da internet. Sejam eles criminais, bizarros, assustadores, felizes, tristes. Hoje, eu só sou um canal de casos. Se você gostou desse vídeo, aproveite e se inscreve aqui no canal. E também, deixe aí seu comentário, porque mano, é realmente revoltante saber que a polícia, mesmo culpando o Zachary, também culpou a família. E o mais bizarro de tudo, é que o Zachary, ele se acha por isso, se acha por ter tirado a vida de um pai que protegeu sua família.